10 dicas de como publicar todos os dias no Vlogmas ou no Vlogmas Para quem não sabe o Vlogmas ou o Vlogmas é um desafio em que tens que publicar todos os dias do dia 1 ao dia 24 de dezembro Eu já participei em alguns Vlogmas e cheguei a quase meio milhão de visualizações por isso é uma boa forma de vocês se darem a conhecer a mais público e aconselho imenso, imenso imenso imenso quer seja no YouTube, no Instagram, no blog, onde for eu aconselho imenso vocês a participarem neste desafio Primeira dica muito importante e ajudam-me imenso, um calendário mensal, um calendário em que vocês conseguem ver as datas todas do mês todo, para vocês conseguirem saber o que é que vão publicar, em que dia e estarem mais preparados e saberem exatamente o que têm que fazer a cada dia. Vocês podem usar o Asana em modo calendário, o Evernote, podem usar o Google Calendar, o que for, até pode ser em papel, mas usem-no, vai-vos dar imenso e jeito um banco de ideias. Vocês só precisam de pegar num bloco de notas, começar a escrever todas as ideias que vocês têm para este calendário de conteúdo de dezembro, mas para vos ajudar e vos facilitar em esse processo eu criei para vocês 100 ideias num banco de ideias só nós e essas ideias são para vlogmas, para vlogmas, por isso já está tudo preparado para vocês. Eu vou deixar o link a passar aqui no vídeo, mas também no link da descrição para vocês conseguirem ter acesso o mais rápido possível. Para quem quiser mais dinheiro extra, eu criei um grupo de Telegram onde partilhamos ideias, dicas, truques. Por isso, se vocês quiserem participar, o link também vai estar na descrição. A minha terceira dica é, sem dúvida, vocês saberem dividir, organizar o vosso tempo e saber o que são horas mortas e saber o que são horas ativas. Eu considero as horas ativas aquelas ordens em que vocês tem um tempo só para vocês para a criação de conteúdo em que vocês vão tirar fotos, em que vocês vão filmar se vocês quiserem e as horas mortas são aquelas horas em que vocês não conseguem filmar, não conseguem tirar fotos, por exemplo quando estão de noite no sofá por exemplo, quando estão à espera de alguém ou quando estão num transporte público. Essas horas são mortas. Nas horas ativas, então, vocês filmam e tiram fotos. E nas horas mortas, o que é que vocês fazem? Fazem as descrições dos vossos posts, editam fotos, editam vídeos. Ou seja, nunca, nunca, nunca, nunca, vocês vão estar a criar descrições, a editar fotos, a editar vídeos, em horas ativas, em horas que vocês podem estar a tirar fotos ou a gravar vídeos. Isso nunca. Isso é mesmo essencial detalhem as vossas ideias ao máximo para conseguirem fazer patching de conteúdo. Eu vou partilhar aqui com vocês um modelo em que vocês estão a ver a minha ideia principal e eu a detalhar cada vez mais essa ideia, depois tenho um espaço para a descrição, tenho um espaço para dizer o que é que eu vou precisar no dia de gravação, no dia de filmagem isto é mesmo essencial para que nas horas ativas vocês consigam pegar nesta lista saber exatamente o que têm que fazer o que têm que vestir, como é que têm que estar maquilhados, o tipo de penteado que vocês têm que fazer para conseguirem agrupar o máximo de fotos, o máximo de reels, o máximo de TikToks, o máximo de vídeos similares para conseguirem fazer muito, muito conteúdo em pouquíssimo tempo. Isto é essencial, por isso guardem este modelo porque vai ser muito útil para vocês quando quiserem fazer patching de conteúdo. Documentem tudo. Vocês estão a fazer compras para o Natal? Documentem. Vocês estão a fazer a árvore de Natal? Documentem. Documentem tudo. É melhor vocês mostrarem por filmagens, mostrarem por fotos o que vocês fizeram, do que dizer eu fiz isto e as pessoas, os vossos seguidores têm que acreditar, ok? Documentem tudo. Isso é muito, muito importante para terem um conteúdo mesmo muito rico que as pessoas vão querer ver todos os dias. Isto é muito importante para muita gente, vocês não precisam de muito. Vocês podem usar o vosso telemóvel para filmar como estou a fazer agora, vocês podem utilizar o Canva para fazer edições de vídeo, edições de foto, podem usar o Unishot, podem usar o VSCO Cam para editar fotos, o Lightroom, tudo em versão gratuita. Não precisam de mais, se não tiverem bom som, bom áudio, vocês podem usar os fones do vosso telemóvel e usar como microfone. Vocês se não tiverem muita iluminação no quarto e não tiverem luz solar, vocês podem colocar várias candelhas à vossa volta, como é o que eu estou a fazer agora, para terem boa luz. Não há desculpa, não precisam de muito. Esta é uma que vos vai poupar imenso tempo, criem templates. Podem utilizar o Canva e criar templates para os vossos posts de Instagram, para as vossas thumbnails do YouTube... Podem utilizar o Lightroom para criar presets para todas as vossas fotos que vocês forem publicar no vosso Instagram. Criem presets, criem templates, basta só um e depois repetir o processo para os dias todos, para todas as fotos e para todos os vídeos. Por isso não se esqueçam disso. Esta vocês vão achar óbvia, mas acreditem que é muito, muito útil. Baterias cheias, carregadas e discos mais vazias possível. Isto acontece-me todos os anos e eu começo a gravar imensas coisas e depois não tenho espaço para gravar mais ou gravo tanto que as baterias esgotam-se. Por isso, antes de gravar, carreguem tudo e limpem o máximo possível o vosso telemóvel, as vossas câmaras para conseguirem gravar tudo sem limitações. Muito, muito importante. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Neste desafio não há perfeccionismo. Neste desafio vocês têm que pôr o vosso profissionalismo de parte, aqui edita-se rápido e publica-se o que tem. Se vocês tiverem uma borbulha enorme na cara e não querem gravar, filmem, usem os filtros do Instagram. Se vocês acharem que está a mau tempo, não há luz, usem todas as luzes possíveis da vossa casa, vai haver aqui muita coisa que não vai correr bem e vocês têm que ser fortes e encontrar soluções para isso, em vez de desistir, por isso não há perfeccionismos neste desafio de todo. Mostrem a vossa personalidade, os vossos seguidores vão-nos -se agradecer, acreditem. E por falar em seguidores, os seguidores são muito importantes e eu quero que vocês tentem envolvê-los o mais possível no vlog, mas porque é isso que vai ditar se vocês têm sucesso ou não. São os seguidores que vão ditar se vocês têm sucesso ou não. Por isso, envolvam-nos o mais possível. E como é que vocês podem fazer isso? Vocês podem-lhes perguntar o que é que eles querem ver no blog, mas porque eles vão saber melhor que vocês o que é que eles querem ver. Por isso, não se esqueçam de lhes perguntar. Outra coisa que vocês podem fazer é mencioná-los. Se eles ajudaram de alguma forma a escolher uma ideia de post, se os ajudaram a escolher um produto que vocês precisavam, mencionem-nos. Mostrem que vocês realmente se importam com a opinião deles, isso é muito, muito importante. Outra coisa muito importante, se vocês estiverem a falar sobre um conteúdo e os vossos seguidores estão mesmo, mesmo muito interessados e vocês só têm planeado daqui a uma semana publicar isso porque está no vosso calendário de conteúdo, movam esse dia para mais cedo, porque os vossos seguidores estão interessados e eles vão querer ver esse conteúdo, daqui a uma semana eles já se podem esquecer. E como eu vos disse, eles é que ditam o sucesso do vosso Vlogmas, do vosso mas Por isso, utilizem o interesse dos vossos seguidores como um medidor de sucesso e usem isso a vosso favor para criar o vosso calendário de conteúdo. Não há problema se tenham que mudar algumas coisas no vosso calendário. Desde que tenham sempre alguma coisa para publicar, não há problema mudar um dia ou outro. Espero que estas dicas vos ajudem a ter um mais um Vlogmas de sucesso. E se vocês estiverem a participar neste desafio, digam no vosso Instagram ou digam no vosso YouTube que eu quero ver todos os vossos posts e quero estar atenta a tudo, por isso nos comentários digam-me se vocês estão a participar e deixem os links que vocês acharem necessários. Por isso não se esqueçam de ver o grupo de Telegram se vocês quiserem participar e também o vídeo de 100 ideias se vocês ainda não tiverem todos os dias preenchidos no vosso calendário de conteúdo. Por isso espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos no próximo!